Coronavírus não é brinquedo não, aqui na terra já pegou mais de um milhão E o Trump e o Bolsonaro só ficam brincando de empresário É, na moral, aqui tá todo mundo mal, na favela Ninguém tem dinheiro pra nada, uma miséria E o que acontece depois, vou pro hospital e não tem mais respiradores Quando vai passar essa epidemia louca, que tá todo mundo agora de máscara e touca? Armagedon, ah, Jesus já dizia, Maomé repetia. Nós tardamos, ha, que ironia! Dizem por aí que é só uma gripezinha. Só na Itália matam mais de mil por dia. E você aí trancado em sua casa, não passa nenhum alfinete nessa sua raba. Eu sei, tô muito preocupado a natureza mandando seu recado Ei, ser humano, você que se acha o um mar oral vem aqui agora e pega pro meu pi viral, contagiante como a Anitta rebolando com a sua bunda gigante e o Ronaldinho ou o Medina, que importa o fim está próximo e morreremos algum dia agora é hora de orar, repensar, reciclar as suas atitudes, as suas omissões o planeta clama por convicções dos políticos, dos empresários a vida é mais importante que um monte de trocado. Tão pequenininho, mas tão mortal. Três mil em quarentena até o Natal. Vida virou do avesso. Covid-19. Me dá um refresco pra eu ir pro parque pegar aquele sol. Ou então pegar um peixe no anzol. No baile funk, ver algumas gatas. Voltar pro colégio, terminar o ensino médio é foda. Não há previsão. Enquanto isso não termina, eu te escrevo mais um rap bom, para te entreter, para te fazer pensar na grande diferença que há na sua vida, reclama de migalhas e agora não pode fazer nada, tá na mão do destino do deus invisível, coronavírus.